No dia 8 de janeiro, aconteceu o primeiro aulão do projeto Férias com Capoeira. O projeto é uma iniciativa do grupo de capoeira Cadência e tem o objetivo de divulgar os benefícios da capoeira para crianças, jovens e adultos. Ao final da atividade, os alunos participaram de uma roda ao som do berimbau, com muita alegria, onde mostraram suas habilidades na arte brasileira. Vantagem de Nego, de porque vou te ver de novo. De Nego, A vida pura, não, né? meu deu, O deu, deu,